É, é o seguinte, eu tenho dois, dois recados para dar para vocês A primeira é o seguinte O show do Juan está chegando, Então, fica no show de amanhã Que vai ser no Rio de Janeiro, às 4 horas da tarde Então fica ganhar no Rio de Janeiro Meu show vai ser às 4, não, não peca Meu show vai ser às 4 horas, no Rio de Janeiro O link tá aí na descrição Eu não sei se vou postar o link, tá? Pessoal, mas às vezes é difícil, às vezes tem muita gente que posta Enfim E outro recado que eu vou dar para vocês é você sabia que ainda ainda está vendendo a caneca da TV Manchete? Então é bem simples. Eu vou criar o site ainda para vocês. A minha caneca também está na descrição do vídeo para quem quiser conferir a minha caneca. Se vocês quiserem comprar a minha caneca, é só que eu link aí na descrição que eu estou postando dois vídeos para vocês na minha caneca. Então não peca que vai ser totalmente tão fácil. Quando vocês imaginam, tá? Vai ser uma caneca diferente, vai ser logo normal, tá bom? É, não perca que a minha caneca está chegando. Então, não perca tempo. Vai esgotar a qualquer momento. Então, compre agora porque vai ser tão fácil como vocês. Vocês tentar ser minha caneca, gente. É tá? que eu botei informacial. Pra que vocês querem mandar uma caneca pra mim? É só você ficar por 0800 956 1099, ok? É só que é um tempo hein, que eu vou te na descrição do vídeo, tá? Eu vou postar pra vocês um vídeo muito legal. Que é de noite, tá? Vou postar um vídeo ao vivo pra vocês. Então não peca que vai ser tão fácil com vocês, tá bom? A que já foi demais, né? Então tá bom. Um beijo e tchau.